Foi no caixão que ia me matar Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas só acaba na história Difícil a fazer melhor que a minha oh! É arrogante Mas você não entende Pois é arrogante Por isso que rima a erro. Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Nós não sabemos só por nós é mesmo É arrogante sou arrogante E também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas Tudo eu venho a te ensinar, pode crer, isso é verdade. Tenho o dobro da humildade, também o é um dobro da verdade. Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o baile. Mas se você quiser, te dou mais dica de freestyle. Dá uma dica de freestyle. Na batida, oh! Casa tem que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 o cante disse é arrogante: Que se eu for pro inferno, eu gravo um pit com Mas tá ligado, aí. <risos> <risos> aí! aí? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Aê, aê, aê! Sabe o que, que eu acho estranho? Eu acho esquisito. Que a é capaz do cante escolheu eu, mesmo ele ainda sendo mais burro. Nossa, olha a vida dele!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 Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria, Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela federachia Não é desse jeito eu vou falar como é que é, cê tá ligado pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta mas ele não voltou para mim, voltou no meio da tá sua boca suja yeah, Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também mas de avacalho Ele me ganhou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceiro, cê tá ligado Que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu Porque você vai vacilão e emoção Te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente, patujão Porque as, a vingança é um prato não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô o seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque aqueles tá contra mim. <risos> <risos> ei, ei. <risos> ei, ei. Eu falei, ele falou de boca suja, porque eu falei que ia enfiar o Misso bem no teu cu. Então demorou pra com a esperança, hoje o vento de vingança vai virar um X de chapu. Demorou só que Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o um stake Eu te mato tipo Undertake Errar no erro dos MC é Digno de MC Fake Digno <risos> de MC Fake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 É que o Chamou ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode errar, sou eu. Mano, eu tô armado, você é meu alvo. E eu tô calmo, então mantenha calma. Você até falou que vai me enterrar em sete palmas. E depois eu vou bater umas oito palmas. Tá tranquilão, talvez eu faça isso. E depois disso, mando uma rima na batida. Pensa uma rima na batida. Eu vou ganhar o um grito que vale toda a palma da tua vida. Você Vou que agora você vai ficar no chão Porque nunca vai ter como trocar Cê tá ligado, eu vou te amassar E eu não preciso abaixar, meu calão É porque você vai ficar no chão Com certeza você sabe que essa situação Te derro com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Cê tá como é Eu vou te bater E com certeza não tem como você passar Porque você vai botar de ré Cada vez eu pronto com a fé E quando pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí Que cê tá ligado que o tá te amassando Olhei no seu olhar e no momento eu temi Eu já falei pra você Vem calma e respirando Vai, viva, viva, viva, viva, barulho viva, viva, viva, viva, para selos seu barulho, barulho, barulho, barulho. É, falou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 Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Toma sete palmas, vai pra sete palmas, o cabeça cria asa Até porque o meu pensamento é paciente como se fosse sete asa E agora eu vou te bater, não cê tá ligado Que minha rima em brasa e cê vaza Eu tenho uma alma que vale por mil nesse momento não em casa Então eu vou falar como fica, cê tá ligado, nós identifica é que edifica Até porque toda conversa cê sabe que a favela se identifica Você que não se identifica Fica tipo uma barata ponta, sabe se tem caminhada Tu sabe onde vai, se vai pra frente ou pra trás Se tá na paz ou tá na guerra Não importa, só tu fuzil na mão do braço que ele não erra Vou falar que o bagulho é louco eu disparo pipoco Até porque você é baixinho o jogador mais alto é que não toma pouco Eu vou falar que o bagulho é louco e é que eu represento a favela Tomou toco, foi tudo o garrafão e eu te expulsei da tabela E aí meu vai, vai, vai, vem vem vem vem ele ele eu, eu, eu, ele, ele, ele Faço esse verso na hora, e é da hora, eu sobrevivo Pode ter certeza que é isso é hip hop, é sobre isso Várias pessoas orando por você, rap é compromisso Só que eu tô dando essa pregação e eles estão ouvindo ao vivo Vem! Eu essa, você emperra todas as palmas da minha vida Nunca ganhei, só nos aplaudem quando nós erra Então você presta atenção, até porque eu sou mais esperto Da vitória eu tô perto, só que o cante não erra É certo, por certo, com certo Rima, desde que quebrada, sabe tá bem elaborada Falou muito da minha vida, mano Acho que você não entendeu nada já vem calma e respirando Cala a boca, não me para de jogar Só vai calmo e respirando Quem na corrida tá em último lugar oh! é Quem só ama essa cultura Como eu amo essa cultura Quem tem rito?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 Eu tô sempre mal Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Se ligado, meu parceiro Porque quando você rima Você mente Vem cá que não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho não mente Pode ter certeza Que o meu mano Que se regressa Sem três coração, É um bom café Mas tem tomando café Você se expressa Ei Tá negado Eu faço Você tá Mano Que eu não vou deixar Agora nesse sol meu mano Eu vou deixar se pode ir na sua casa, não tomar uma xícara de chá é? Tá ligado que eu rima bem instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você sabendo que o cara tá tá o seu carnal Até porque rimando você rima mal você você casa no tá. que me Com certeza você tem caixa musical e tal Pra seguir minha morte com uma coisa eu, Hoje eu expresso pra meia noite, é pro teu funeral não, É pro meu funeral, é pro meu funeral É isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado e perto da meia-noite eu tô avisando. Então no meu enterro, Onde vai ter um show lotado. Não vai ter um show lotado, lotadão. Que vai ter um cão deitado, amassado e um o cara em cima do caixão. E é um falta <risos> um, de ré então, E você vai ter um cão. Onde minha fé, irmão? Cala a foda, gordo. Você sube em cima do meu caixão, aí sim eu vou rapidinho pro inferno Vai te amassando, não improvisado Daniel fala nada bolada, isso eu penso Daniel Real, tu tá aí pro mundo, não é mais prado, garoto Enzo